É atrapalhar o meu serviço conversando com o meu patrão. É difícil, viu? Né? Você gosta, padre? Seguinte, filhos. Dá licença um minutinho? Toda. Deixa eu filmar minha moto. Pode filmar. Tá aqui, ó. Acabou de chegar. Etapa. Jonathan Ray. E agora a gente vai fazer aquela revisão profissa nela. Porque vai ter rodada a dupla. Então Goiânia. Depois interlagos na sequência com duas corridas. Então na verdade.. Vai ser um Iron Man. Então já vamos trocar óleo, filtro. Eu quero fazer um setup diferente aqui na corrente. É... E vou trocar o óleo da bengala também. Aproveitar e trocar os retentores também. Fazer uma geral. Porque faz mais de um ano que eu não mexo aqui. Então vamos lá. E outra coisa que eu vi ó. É que mesmo o meu original. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Tá dando uma meladinha. Tá. E agora desse jeito aqui vai ser um pouco osso. Mas eu passei o dedo aqui. Tava dando um mel Então eu vou colocar um retentor Peraí Eu gosto um negócio aqui da Mutec pra você Olha aí, Pelhos Mutec, aliás, se você não segue Segue eles no Instagram Ó, Vesra, Potenza Raiflo Raiflo Que é o que eu uso na minha moto Olha aqui, tudo que eles têm E a gente vai usar o retentor Caraca, chama o padre Tá aqui, ó Ariete. Só pra vocês terem uma ideia, esse retentor aqui é os que vem nas Marzoc, original Ducati. Nervosíssimo, tá? Retentor racing mesmo. Luxuoso, mas que você pode usar na sua moto de rua sossegada, porque aqui você vai ter o melhor do melhor. Luxo, Padre Léo. Não, esse é um luxo. Em algumas motos, vem como retentor original. É um luxo. Sossegado. Foi o que eu falei, falei da, da Suspinha Marzoc, por exemplo. É, ele vem como... Original, item original. Aqui é nota 10, vai é colocar esse sossego. Luxuoso. A troca de óleo vai ser o Repsol Race, né? Vocês já sabem que eu estou usando, faz tempo inclusive. Mostrei até como ficou a embreagem e tudo. 10,40. Estou há dois anos usando esse óleo aqui, desde que a moto chegou e é zero. O Padelho eu gosto também. O rifle e na suspa a gente vai jogar o Repsol também. 100% sintético, luxuoso. E é isso aí. 61 Ari. E Padre Alho, o que você tem a falar disso aí? Você percebe? Que tem que aguentar todo dia. 61 Ari? Não tô nem Ari. <risos> ah, eu vou ter que refazer o freio, olha que trabalho. Muito cansado Normal né Normal padrão Não, um luxo Já escureceu o sinal que ele está tirando a sujeira do motor Tem essa também né um Bom, tudo frenado aqui Filtro no lugar New oil Olha lá No luxo Aí você vai falar assim, não, mas tá no meio, tá faltando, calma, é que ela tá, então, nós estamos regulando aqui ainda, relaxa, fica tranquilo, ela tá meio tombada. Você conhece o Lelé, John? Lelé. É ele mesmo. Turn on the lights. Vou tirar isso aqui, fica muito feio, né? E aí você. Tô cortando, vou Tô cortar. Não, mas você vai cortar, não vai colocar outro, irmão. Quieto. Não, irmão. Fica quieto. Não, irmão. Olha as outras. Ah, ah, ah. Você ah, ah, ah, ah. vai... Você <risos> vai... vai tirar e você não vai colocar outro. Eu vou buscar outro. Beleza, se for outra molinha, tudo bem. Deixa eu ver essa molinha que não tava. Que que é isso aqui? Uma mola cara, comida. E aqui é uma mola... zero. É o né? Tá curtindo, né? Tá admirando o CC? O negócio é não é meu. Opa, ferramentosa. Vai. Deixa o padre voltar. Você tem medo? Tem. Não tem como falar, padre? É segredo de assistência técnica. Entendi. Não tem, não tem como. Não tem a hum. possibilidade. Tá. Hum. Cuidado com esse coelho Olha. Olha aí. Hum. Zue? Não, tem uma trava aí do arrancar agora. Um bico de Você não vai falar quantos ml você colocou, padre? Quantos ml? Vai ah, ser. Na suspensão, quanto vai colocar? É Não é ml, é milímetro É o links não é original Entendi o Entendi <risos> Dá esse, aqui, Pega a ferramenta, organizado, Deixa eu estou tentando. Não seja, não seja. Não seja PL. O que é PL, padre? Você falou PL, mas falou porco. O que é PL, padre? Tira isso aqui. É o PL e tem o PLS. É quando a peça é um puta lixo, um puta lixo super aí. Entendi. Então, PL é o puta lixo. Vai. Vai. E Giovanni, o que, que é? Chega deixa aqui. eu trabalhar. Chega aí. É, tô é por isso que a gente uma Ó, nós vamos trocar isso aqui, certo, Padalhão? É esse aqui, ó. Aqui nós... tentou, é. Aí, ó. Dá uma olhada, Durva. Você que está acompanhando aqui o trabalho, hum. você viu o trabalho que dá tirar da moto? Sim, sim. Olha agora o trabalho que dá desmontar? Sim. E depois montar tudo de volta. Certo? Então isso custa de 600 a 800 reais de mão de obra. Compensa tá. pensa colocar um retentor PL, tem que pôr um retentorzinho bom. Entendi. É Para ficar quatro aninhos sossegados aí, sem mexer na suspensão. Senão, daqui três meses. Estoura o retentor, você gasta mais mão de obra para trocar outra vez. Por o retentor isso? durma, como você indica, Qual? Ari. Ari, Ariete, Ariete, eu não sei se é Ariete ou Ariete que fala, pega lá, pega lá. Agradecer o pessoal da Mutec aí que mandou os retentores, um luxo. Fala aí, Padreiro, o retentor... Não, é um luxo esse retentor. A gente monta aqui direto com ele, não tem problema nenhum, nenhum. Então, show de bola. Então, vou, vou, porque inclusive o meu filhos original, ele tá dando, tava dando uma lambidinha. Tem dois anos aí a moto. Tá, só que também é aquela pegada, né? Pegada racing, né, padrão? Exige demais dele, né? Com certeza. Na hora fim de curso. Então tá aqui, ó. Vamos mandar bala neles. Então, pessoal da Mutec aí, muito obrigado. A moto já é racing, vai ficar ainda mais. Do porque a original de um lado é pré-carga, do outro lado é hidráulico? Não, tem os dois, mas ela tem diferença de nível. Quando põe olhos é igual dos dois lados. Tá, então, até fala aí, né? Que você usa cartucho olhos, porque senão o pessoal assiste seu vídeo. Pega uma moto original né, e põe a, a quantidade que a gente vai colocar de óleo aí e tirar 140, dá errado. Tá. Isso é só pra óleo, tá? Cartucho olhos. Então você já falou. Mas dá pra ver pela base que é diferente já, né, filhos? Acho Fala aí Tá fofucho O óleo Por meu conhecimento técnico Eu acreditava que moto de pista Consumia muito mais a suspensão O óleo desgastava mais Aqui Tá comprovando o contrário Moto de rua Desgasta bem mais o óleo Pera um pouquinho É a minha né irmão É a sua A minha é assim A dos outros eu não sei A minha é assim Revisão sempre Tudo no um luxo não tem cheiro não tem cheiro, olha aquele cachorro velho. Então é assim. Não dá pra você. Não dá para você. Comparar. É, porque é digital. Ó. A minha só tem, só tem a minha digital. Não tem dois, Vitor. Então não dá pra comparar. Você querer vir com esse feedback aí que é mó de pista, mas o eu... quê. A minha é assim. A sua? Não, ele vai falar. Tem, tem dois anos, Jogo. Tem dois anos. Tem dois anos. Pega uma moto de rua com dois anos. Tem. Pega. Não, pera aí. a 10 que a gente abriu. Você bem. É. Mas não tava tão ruim não Não é assim, óbvio Óbvio Tá lindo Mas o Tá filmando não? Já tô Já não, vai não, na areta arete. Já vai na areta shi oh. Mari Ó, oh. oh, você pode ver que as imagens não são meramente ilustrativas É o mesmo Você não. entendeu? Não tem essa de meramente ilustrativa aqui não Numa arieta Tá quase Ai. luxuoso. Assim, ó. Tá aí, aí, boa. Ó. Ele vem com um lubrificante específico para ele, ó que bacaninha. Não precisa nem gastar a nossa. Não, tira moriar. daí, eu quero, aqui, ó. quero aqui moriar nada. Oh. Aqui é a ari. Ari vai. Nada de moriar. Arizinho. Nada de moriar, aqui é a Ari. Tranquilamente. Pera aí, deixa eu dar um. Deixa eu dar um. Aí, vai. Vai devagar, vai devagar. Desce tranquilo. Aí. Ah. Tranquilo e calmo Faça um o <risos> Você viu a delicadeza no introduzamento? Isso é louco Fala do cortante para o retentor Sim senhor Certo Esse aqui fecha aqui Fecha Faz E esse fecha aqui em cima Que eu tô ligado Eu passei zero bala Zeral? Por que você não passou uma lubrificação Pra descer mais felizado? Você é louco hum. Perfeito Jogou fora mesmo? Ah, tô feliz pra caramba ah. e esse aqui? Esse é o guarda pó velho Vai querer guardar? Como sabe que eu é o não velho, olha oh, oh porque eu sei que é o é velho aí, Deixa eu te mostrar, ao o começo da desgraceira tá é. Ele é velho porque ele tá começando a rachar e É, deixar... mas uma dessa ele quebra um galho, vou guardar é Isso aqui... Não, Não, mas às vezes pode não. ser... Puta, Jojo, 130 pau, velho, custo Eu sou mecânico, não sou proprietário Sem dúvida, não vou te ajudar, você vai fazer sozinho dessa vez Suspensões no lugar One Fala. Stop the film. Stop the film. O Jojo se incomodou Que aqui não tá no, no mesmo alinhamento Mas eu também me incomodaria Só que a Olis em si só Não tem tanto esse detalhe Eu não me ligo muito Se fosse aquela igual a da 10 Que é as duas chavetinhas aqui Eu me ligaria mais Mas como eu mudei um negócio aqui Eu vou deixar assim, felizes. Tá ligado? Eu vou deixar assim. E o que, que você mudou? O que, que a gente mudou? Vou te mostrar. Porque aqui eu não escondo nada, aqui é livro aberto. Vou mostrar. O que, que você tá vendo aqui? Ó? Cinco, certo? O que, que é isso aqui? Isso aqui é o, é o setup da ZX-612. O original dessa moto ele é 8 milímetros. Então tava, ele é mais baixo. Eu tava andando com 6 já aqui. Agora eu vou pra 5, certo? E se eu pegar aquela outra 636 meia, meia aqui, ela é 5. Aqui, você pega a parte dourada. Gabrielzão, é um abraço. Tá vendo? Então eu tô trazendo 5 de volta pra eu poder trabalhar um pouquinho mais macio ali e não dar tanto fim de curso. É, é um teste que eu vou fazer. Qualquer coisa eu volto pra 6. Isso aqui vai ser pra Goiânia. Goiá! Goiá. Aqui. HFW informática, filhos. Travou o computador? Chama eles. tô com uniforme hoje. É isso, é isso. Fala. O que você quer? Não, fala comigo. Me tratou super mal. Não, mas Me é que é isso. Só que é o segundo. Ah, é, tá preto, é, é o preto, é o preto. A referência é minha. É o preto. Hum. É o preto. Você não fez essa loucura? Agora tá aí. Tá aí a referência, é aqui. E é encostado. Sim. Não, não, tá errado. Tá erroneamente errado. Oh, isso aí deve. Uh, Fica de olho aí, uh, Durva, uh, pra ver uh, se ele tá fazendo uh, certo. Uh, you don't have memory. É, eu sei, mas aí. É C, é assim. Não, não, não, stop. Não, mas não é isso. Não, é eu tô Eu sei, caraca. Deixa eu ver. Olha essa porra. Tinha que vir um pouco mais pra cá. Pra frente? É. Deixa um eu ver. Um pouco. Deixa eu ver. É um pouco. Não, deixa eu ver. É um pouco. Quero ver. Vou ter que fazer de novo, irmão. Ah, <risos> <risos> eu, vou ter que fazer de... ah eu vou soltar, então. Eu vou ter que fazer louco. de novo. Só um, Tá batendo só um... no príncipe. Só, só, só um minuto, irmão. Tem também um forcamento que. Para, tô trabalhando. Tá bom. Deixa eu ver. Não mexe. Calma, não mexe deixa ainda. Ver. Deixa eu ver. Eu faço. Sai, sai. Vai. Oh, ah, muito, muito muito, muito, muito Ó, Ó, ó, mais? Mudou nada ah, Não mudou nada, como não mudou nada, irmão? Tá aqui, ó Isso é louco Qual que é o problema, do Fala, fala pra essa Qual que é o problema? A boca O problema é quem? A boca, a nossa É o piloto ou a é o mecânico? <risos> Olha, você deixou solto aqui, velho. Pode. Aqui também. Pô, aliás, como que você. Chequinho, né, minha É isso. Target Race. Contato aqui. segue -se no Instagram. É nós. Revisão feita. Falta tá agora só montar aqui. Já Olha velho. a cara que desse a gente doente. Vai, vai dar um banho nela, né? Vamos lavar. Vamos deixar no prumo. próxima etapa. Vai Olha aí. É isso, não nada, relaxa. Tudo certo, tudo no luxo. É isso. Tio Gueguinho, é melhor. Pô, deixa um like. se inscreve se não é inscrito. E o que você tá ouvindo é uma 4 serías, mas por enquanto só funciona 2. Tchau, obrigado.